Pronto. Valeu. Tá gravando? Valeu, filho. Valeu. <risos> Bora lá, galerinha. Valeu. Boa tarde. Boa tarde, galera. Olha ali pra habilitar o GPS. Só pra fazer o tracker. Aí a gurizada encostou ali. Pega o canado, mas assim você sabe que a propaganda não é meu posto? mas tem que dar atenção né então estamos aqui em Madre de Deus curte a praia curte a praia mais intenção maior desse é colega marca com os colegas no rola uma namorada não rola Porra falei, Olha, velho Isso aqui só vai rolar se for sozinho véio. E estamos Acabou esse negócio do bora depois Não, bora hoje É uma da tarde Opa, Segura A gente está esquerda, a gente está direita Tem muito tempo que eu fui em Madre de Deus Muito tempo Então eu vou ter que ir utilizando muitas placas São Francisco do Ponte É, é, é isso aí Opa, opa, opa, opa, aqui. <risos> A ah, porra, assim que morre, viado. Eu tenho que subir aqui. Olha cavalinho. Bom, temos que parar também no posto de gasolina, né? um palito aqui, só um palito não é suficiente para chegar lá, então esse vídeo vai ter uma pausa, assim que chegar no primeiro posto passando em Candeias, né? É. Então tá. Chegando em Candeias, nós abastecemos. E é logo aqui na frente. urbana. Pois isso aqui tem cara que é cheio de Beto Barbosa para ir, só as alampadas. É uma farra eletrônico tem agora. Ou minha tia dormindo aqui. Arnaldo Araújo, feliz aniversário. Deus continue te abençoando. Político, só político que ganha. Parabéns eu te dou. É um caso típico de ah, glú, glú, glú, glú, isso! A gasolina Vente volta 383 Original tá na média Faz um absurdo a, a gasolina tá cara Só na cidade Meu pai disse que pro, pelo interior tem gasolina até de 3 e, e amarração você, meu é pai Até de 3 e já acha pelo interior Aí ah, na capital é 3,80, 3,90. Que é 80? 86, 87, 88. Eu passei por um posto ali que tava de 3,96. A pensei que era uma MT. Já ia buzinar, mas era uma CB. olha fudeu! esperto não tinha, tinha alguma sinalização ali eu não vi tá ligado fica tá ligado esse aqui morreu viado o trecho lembra indo pra base naval Olá, madre de Deus! Pra galera dos motofimadores. é Tem um grupo, pra galera. Um, um do, do, do WhatsApp. Motoofimadores SSA. E aí. Se organiza, troca ideia, troca dica Caso você também seja em contato aí que a gente vai pra dentro Aí tem dois que foram pra feira hoje O Thiago 92, tem é um CB300 E o Diego XT-660 feira porra, nem chamou, nem chamou Hoje eu tô agoniado, hoje eu tinha que sair, tinha que fazer alguma coisa Porque amanhã eu trabalho Aí a, a pressão tá tanta que Sexta-feira chegou e ninguém nem se empolgou na empresa Porque a maioria vai pra Vai trabalhar no fim de semana, se não no sábado vai no domingo E já viu, né? A empresa está em período de certificação, tendo que renovar ISO 20 mil e ISO 9000 e tirar uma nova, que é a HDI. Aí a pressão tá, tá alta em cima da galera. isso que eu vim aqui eu tava com dois amigos, o Jair, o é uma e o neném, o mecânico da Lander, da, da XC. Na MT ele não, não atua muito porque não tem muito o que fazer, né? Moto nova. Então tá de boa ainda. Chegamos! Candeias São duas da tarde Candeias é tá bonita, eu gosto de Candeias Não é pra morar Mas é um lugar legal Da vez que eu vim a x Tava com um problema Não lembro o que foi Foi bateria ou sei lá o que Foi bateria, bateria a... a bateria tava seca A solução dela tinha Tinha secado Aí Pense velho Tive que vir de lá de Madre pra cá, sem, sem poder desligar a moto, sem, eu não tava nem parando, véio. não parei pra nada, pra nada, nada, nada, nada, nada, nem quebra-mola, na época não tinha radar, então foi de boa, Quer errada radar não né, não tinha sinaleira, e era um domingo de tarde, foi de sábado. Foi domingo Aí pra ir foi uma alegria Tanto que está registrado Acho que em seis partes E... A volta foi em um desespero. Bom, posto. A gente vai abastecer nesse Ipiranga. Tá quanto aí? 3,87. É, não tem muito o que chorar, não. É isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente abastece e volta a filmar, viu, galerinha? Um abraço pra vocês. Tchau.